Here it comes. Boom Shakalaka! Vamos lá para um vídeo não muito animador aqui no Boom Shakalaka, recentemente a gente teve a perda do nosso querido Kobe Bryant em um acidente de helicóptero e aí nas últimas décadas vários outros jogadores, alguns outros jogadores e ex-jogadores da NBA morreram em acidentes de carro então, no vídeo de hoje, eu selecionei cinco jogadores desses que faleceram em um acidente de carro para mostrar a história aqui para vocês nesse vídeo. Aviso alerta antes de começar: em alguns dos casos, eu vou mostrar a foto do acidente, mas é só carro amassado, não tem nenhum jogador morto nas fotos, são só carros amassados. Mesmo assim, se alguém não quiser ver uma cena dessas, eu recomendo não assistir a esse vídeo aqui, mas podem ficar tranquilo. Não aparece ninguém morto, até nem poderia colocar isso no YouTube. Então vamos lá! Drajan Petrovic, 1993. Quando o croata Drajan Petrović estreou na NBA em 1989, ele já era considerado um dos melhores jogadores do basquete europeu e internacional. Foram uma temporada e meia pelo Portland Trail Blazers sem muito sucesso, até ele ser trocado para o New Jersey Nets e aí sim desencantar de vez. Em 92/93, sua quarta temporada na NBA, aos 28 anos, Petrovic teve média de 22,3 pontos por jogo e foi escolhido para o All-NBA Third Team, terceiro time, se consolidando como um dos melhores jogadores da liga. No verão europeu de 93, Petrovic foi à Europa para se juntar à seleção croata, que iria disputar as eliminatórias para o Eurobasket de 93. Dia 7 de junho, em uma viagem de volta à Croácia, Petrovic era o passageiro de um carro que foi cortado por um caminhão em uma Autobahn alemã. Houve uma colisão entre o carro de Petrovic e o caminhão, e o jogador morreu instantaneamente. As outras duas pessoas que estavam no carro com ele sofreram lesões graves, mas sobreviveram. Foi constatado que Petrovic não estava usando cinto de segurança na ocasião. Seu túmulo, em um cemitério de Zagreb, capital da Croácia, se tornou um santuário para os fãs de basquete. Mesmo morrendo cedo, aos 28 anos, o Dražen Petrovic tem três medalhas olímpicas, uma de bronze em 84 e uma de prata em 88 pela antiga Yugoslávia e uma de prata em 92 pela Croácia. Além disso, ele tem a camisa dele número 3, aposentada pelo seu então time, o New Jersey Nets, e ele entrou para o Hall da Fama do Basquete de forma póstuma em 2002. Bob Fields, 2000 Bob Fields foi a 45ª escolha no draft de 91 e ele jogou as primeiras 6 temporadas pelo Cleveland Cavaliers sendo o shooting guard titular do time com média de quase 15 pontos por jogo na temporada 95-96 ao término de seu contrato, em 97, ele assinou como free agent com o Charlotte Hornets também sendo titular do time foi enquanto jogava pelos Hornets que ele sofreu o um acidente fatal. Em janeiro de 2000, andando em alta velocidade, cerca de 160 km por hora, atrás de seu companheiro de time David Wesley, seu Porsche rodou e invadiu a pista contrária, acertando um carro que, por sua vez, se chocou com uma minivan. Os motoristas dos outros dois veículos se recuperaram, porém o Bob Fields ele foi declarado morto no local. O seu companheiro David Wesley, que também andava em alta velocidade, foi condenado por direção perigosa. O número 13 do Bob Fields é o único número aposentado da franquia do Charlotte Hornets e está pendurado lá no Spectrum Center, em Charlotte, embora tenha passado um tempo em New Orleans, quando eles ainda eram os Hornets pré-Pelicans, longa história. Malik Sealy 2000 Malik Sealy foi a 14ª escolha no draft de 92 pelo Indiana Pacers, onde ele jogou as primeiras duas temporadas da carreira dele. Depois foram mais duas temporadas nos Clippers, uma nos Pistons, para, enfim, chegar no Minnesota Timberwolves. Prestes a disputar sua terceira temporada pelo time de Minnesota, foi na off-season de 2000 que aconteceu o acidente fatal que tirou a vida de Malik Seeley. Ele estava voltando da festa de aniversário de seu companheiro e melhor amigo Kevin Garnett, quando seu veículo foi atingido por um caminhão que vinha no sentido contrário e invadiu a pista onde estava Malik Seeley. O motorista do caminhão ele sobreviveu ao acidente, porém, ele acabou sendo preso por quatro anos, sendo solto em 2003. Já o Malik Seeley, ele estava sem cinto de segurança e o seu carro não possuía airbag. Em homenagem a Malik Sealy, os Timberwolves aposentaram o seu número 2, é o único número aposentado pela franquia até hoje. Seu melhor amigo, Kevin Garnett, não só tem uma tatuagem em sua homenagem, como anos depois viria a usar o mesmo número 2 de Malik Seeley na sua passagem pelo Brooklyn Nets. Eddie Griffin 2007 Eddie Griffin foi a sétima escolha no draft de 2002 pelo Houston Rockets jogando as primeiras duas temporadas lá e sendo titular na maioria dos jogos nessa reconstrução da franquia após a saída de Hakim Olajuwon. Inclusive, ele ficou no segundo time de rookies. Na temporada seguinte, ele não jogou para se reabilitar de um problema com bebidas alcoólicas e para a temporada seguinte, ele assinou com o Minnesota Timberwolves. Quando o jogador dos Timberwolves, ele chegou a sofrer um acidente de carro e relatos contam que ele estava assistindo um DVD de filme pornográfico no seu carro e se masturbando no momento do acidente acidente, mas esse não foi o acidente fatal. Harry Griffin continuou jogando pelos Timberwolves até ser dispensado em 2007. Em agosto de 2007, o Eric Griffin morreu em mais um acidente também de circunstâncias bizarras. Os relatos policiais dizem que ele ignorou um sinal de aviso na estrada, furou uma barreira e acabou sendo atingido por um trem. O carro de Harry Griffin pegou fogo e mesmo a identificação do corpo dele só foi feita pela arcada dentária muito tempo depois, foi constatado que Eric Griffin estava alcoolizado. Russell Butler 2018 O caso do Russell Butler é bem mais recente, inclusive quando ele faleceu em 2018, eu fiz um post na comunidade do canal aqui no YouTube falando sobre o caso. Russell Butler jogou 14 temporadas na NBA entre 2002 e 2016 por Heat, Hornets, Clippers, Bulls, Raptors, Pacers, Wizards e Spurs se aposentando aos quase 37 anos. Na sua melhor temporada, quase 12 pontos por jogo pelos Clippers, em 2009 e 2010, jogando os 82 jogos. O acidente fatal foi em janeiro de 2018. Russell e sua namorada Lia Labelle morreram instantaneamente em um acidente em um bairro de Los Angeles, após ele perder o controle do seu carro e bater na entrada de um estacionamento. A autópsia indicava metanfetamina, maconha, dentre outras drogas e coisas no sangue de Russell Butler. E esses são cinco jogadores da NBA, ou ex-jogadores, que morreram em acidentes de carro. São todos? O pior é que não. Eu consegui localizar 14 jogadores que morreram em acidentes de carro, eu escolhi esses porque são casos mais recentes e de jogadores mais conhecidos dos fãs de NBA. Por questão de respeito, eu vou colocar os outros nove na tela. Johnny High em 87, Don Sunderlage em 61, Carlos Terry em 89, Lorenzo Charles em 2011, Ruth Gibson, em 58, Fernando Martínez Pina, em 89, Howard Nathan, em 2019, Chuck Osborne, em 79, e Pat Frink, em 2012. Valeu quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka, não é o vídeo mais animador do mundo, mas eu acho que vale a pena passar esses fatos para vocês saberem que, enfim, essas coisas acontecem. Valeu, grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. tá